No, no braço, tá, mano. Nem 10 no braço, isso é foda. Ó, pega aí, Ah! Ah, filha da mãe. O cara cortou um o mid aqui, dando dash, aqui, sem sentido nenhum, mano. Ah, mas tava na cara que eu ia tá lá. Pelo menos pegamos tá o, o docinho aqui, vou tacar mid daqui a pouco. Demorou. Ah lá, não, não, mas... mas ah, ele tá certo! Assim, ele falou, ah não, o recarinho tá dando goste, não, mano. Ah, é. relaxa, família. Ele mandou no au lá. Não, tá em casa, pai. Ah, vou. <risos> mandou o XD ainda. Não não, eu achei não. que tava, mano. Foi mal. Não, o Renatinho só Você. imaginou, pô. Ele não falou, né? Só imaginou. Foi só um. Eu me equivoquei, então, Recarim. Foi mal. Mano. Não, não adianta tá ficar Recarim que não tá ouvindo até pintar um. Vou divear a bot, hein, Recarim. <risos> Divezinho o bot, hein, Rakan. Um, dois, três e que porra é essa esse Twitch aqui mano, arrebenta esse cara Fodeu, eu vou morrer nossa senhora frutinha, frutinha, se eu pegar frutinha eu morro frutinha, se eu pegar frutinha eu morro vou morrer pra bandeira do Jarvan mano desviei, corri meu deus olha o outro mano, já tomei o ult do, do Malfit ali velho nossa não morre pro Twitch né? porra porra <tos> Ai, velho, mais um alto ataque eu consegui, oh, velho. Caralho, riado, joguei bem, hein, mano. É família. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Marquinhos manda um salve do puxado. Uh! Caralho, um velho! Um Cara, é Gastou, renda. É, manda o salve do puxado, com assiste deixado eu fazer um puxadinho no fundo do quintal. Ué paizão, pior que o quintal aqui, a grama lá tava alta, mano. Brota. Caralho, cafeteiro fica estranho, né? Parece até ter... cafetão, não, né? Tem uma mina que tá fazendo e tá namorando com um moleque que tem 5 anos já, velho. Né? E Gabs, brigadão pelo... brigadão pelo sub de presente pra carne também. Tá... Era tipo, como é que é? Não, tem uma mina que eu ficava lá e ela terminou comigo e tá namorando tem 5 anos com outro moleque pra me fazer ciúmes. Ela tá lá. o aí... é otário ela. É o né? <risos> Deixa ela, como se eu sentisse, cinco tá ligado? Anos. É, tô nem aí, eu tô aqui, tranquilão, nem aí com ela. Como se você sentisse, né? Mas só tem 5 anos, 12 meses e 15 horas, né? Sim, a, a, foi 11 de, de março às 14h37 que ela pediu o Temer. Olha lá, família. Mas eu nem digo não, mano. Toma. Vai lutar, não, paizão. Deixa eu ver se eu faço um negocinho aqui. Fica frio, galinho. Olha ah lá. gelado tá puto? Matamos ali ainda, né, mano? Tá maluco? Fica frio, galinho. Podrão, né? É, podrão. É, podrão é foda, é, podrão é foda mesmo. É. Caralho, dá muito dano esse W do 7, mano. Você é louco, filho. Não sei, velho, Ó, o Galinho tem uma pedido aqui, parece, tio, velho. Marquinhos gostaria de pedir oh. pra você parar de inventar eu palavras. Sei, é em TikTok, Já né? não consigo me comunicar com os humanos. Eu fico falando suquinho, Apeludado. caramujo, pega-pega. Meu suquinho sagrado da melhor substância. Minha família já não me entende mais, <risos> é de culpa sua. Qual é, Galinho? Pô, aí é foda Então, sinal que eu tô num bom caminho, Galinho. Eu tô te infectando, beleza? Esse se fudeu, você tá infectado, Galinho vou, vou tentar surgir uma palavra nova aí, galinha. Acho que eu vou entrar aqui, viu? Se liga, se liga, se liga. Não dá, gente, na verdade. Relaxa, Marquinho. Tá em casa, demorou? Demorou. Pode, pode ficar de boa que você não morre. Tô tranquilo. Caralho, essa aqui foi só o brigadeiro, hein, Galinho Brigadão, o Heimerding, pelos três meses de sub. Ele falou assim, Renatinho, como sair do Platina jogando mid, alguma dica? A gente acabou de dar uma dica, o Ward das Galinhas já é uma delas. Qual mais, Ah, hein? Gemer, gemer também. Gemer, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> tá ligado? Uh, pensando aqui, mano. Pressão, jogar você puxar, <risos> puxar, ajudar o jungle. Ajudar o jungle, jogar pro teu jungles ali, tá ligado? com ele, que ajuda bastante, mano. Tu jogar com teu jungle é muito roubado, mano, no mid, mano. Nossa, ah, cara aqui cá, né, mano? O w. Duvido. Ah, não dá conta. Ai, mas eu dou. Dou Deixa muito. Deixa eu ver. Cinco mas segundos, peraí. Eu aí. Valeu, amo, meme. Obrigado pelo sub, seja bem-vindo, mano. Vai. Caralho, mano. Renatinho Renatinho.com, galera. Caralho. Acesse. -me. 15, vou passar férias e marça em Goiânia. Amigo meu tem uma plantação de trator. Bora, ô, oh, uma plantação. Bora lá pilotar um trator. Ô, magreira. Vou, vou nada, pai. Vou ter que trabalhar bastante aí, bastante, bastante. A partir de fevereiro o bagulho vai ficar louco, filho. A partir de fevereiro aí eu tô fudido, né? Mas no bom sentido aí. Vou trabalhar muito. Não vou nem conseguir ter um dia de, de sossegado, né? Plantação, né, galera? Estamos pro rolê de trator, ó. Marquinhos, fute hoje no Campinho do Bairro. Leva os seus 10 contos. Vou entrar aqui, hein, mano. Se flashar, morre uhum. igual. Se flashar, fica feio. Nossa, Momozinho. Ai, Mereceu a kill, hein, mano. Olha o que o Viano <risos> mandou. <risos> Você é maluco, cara. Meu pau não se... <risos> Dei meu dano aí, família. Olha lá o Leicinho no top lá. Vamos telar ele, puxando o Wave. Olha ele desica. É pro golfinho <risos> não, não ganhar. Sou mais o C, Desica, sou mais o C no golfinho, ó, oh. ó, oh. continua, continua, olha, beleza, beleza. beleza. nossa, ah. uh. caralho, o cara é bom, mano, F -f, galera, brinca continuar. não, brinca não, eu quero ganhar, mano. Ah. eu acho que top, eu acho que top, eu acho que top, tá top, dei um daninho aqui, forcei o W do rapaz, ó, oh, DTB, DTB, DTB, luta isso, hein, não luta não, Tamo lutando já, mas nem dei dano pra pôr, Tô sem zonas, mas tô batendo. Uh! Toma! Tem a Nami aqui, o Nami tomou slow. O Caralho, eu tô vivo! GG! Tá, eu ser <risos> A, só matar esse cara aqui. Caralho, galera, como que eu tô Levantei, vivo? Levantei, morreu. Já Abô, GG. GG, bora, bora. Caralho, o cara sei pra ah. Cheio de sal! Que mãe? Ah, pamoinha! Ah, pá, Senta lá, pamoninha! Ah, não. Ai, Porra, meta. Mano, olha esse ai, bardo, que mano, que é, mano! é, mano. cara? Vem, o cara é mó cara. Mano, o auto-ataque dele é muito zica, ai, ai, velho! Ah, galizé a galinha ele da, ele da Angola! Não sabia, não, pô! Olha, velho! Ah, mano! Porra, olha, Galo Galizé! Ah, mano, ele vai ai, vir, mulher, família! Mano. Caralho, ah, esse Max cara 30. ele é loucão, mano. Uhum. Eita, que... Mano, que isso, velho. Olha isso. Matamos. O DFF tá... ah. do aí, namorando, velho. Tá é vai ver, vai ver pra não FFA. morrer FFA. na base, pra não morrer FFA. na base. Não, eu não, eu eu rei, aqui, pra não, não morrer não, não. na base. Vai soar muito clichê, mas quando o cara entender, já era. Se você, né? traçar metas absurdamente altas e falhar seu fracasso será muito melhor do que o sucesso dos outros que isso mano essa aqui não dá não, deixa eu dar pra ir na música aqui que isso, essa aqui pelo amor de Deus mano. ai quero fazer cocô mano